E aí pessoal seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal o Cássio Privia PX-S3000 tem uma função bastante útil que é a conexão Bluetooth com ela é possível parear outros dispositivos como celular notebook tablet sem fio e enviar informações de áudio como alguma música playback, pede contínuo alguma track ou voz na hora que você estiver estudando, ensaiando passando som eu por exemplo em casa eu uso muito fone de ouvido na hora que eu estou estudando mas se quiser mandar para as caixas de som do próprio teclado para algum cubo, mesa de som, PA, também é possível. Tudo através do Bluetooth do teclado. E a vantagem é que não tem aquela preocupação com o formato Wave, MP3, MP4. Pode ser até o YouTube que esteja conectado, vai reproduzir o som. E eu não consegui perceber nenhum delay ou atraso. A gente sofre muito com esses cabos e aparelhos de áudio com distorção e ruído Nesse caso não vai ter nada disso Eu dei uma boa olhada aqui no manual de ponta a ponta E não tem informação clara de como fazer essa conexão do Bluetooth Então eu parei, liguei o teclado E fui descobrindo passo a passo como faz Primeiro eu vou ligar. Precisa esperar o teclado fazer os ajustes e montar aqui para o soft do teclado liberar todas as funções. Eu já vou mostrar. Tem um símbolo de Bluetooth bem aqui ele fica apagado enquanto não está conectado. Tá finalizando. Para iniciar o processo, primeiro a gente vem nesse botão função, aperta e segura. Ele vai entrar nesse ícone. Nele tem a opção avançar ou regredir. Vou avançar uhum. Uhum. até áudio in, apertar o botão enter, já estamos no bluetooth e lembra que no começo eu falei desse símbolo, ele estava apagado agora ele está azul, sinalizando que o bluetooth está ativo. Aperta o botão enter novamente. Bluetooth áudio. Dá um enter. Se essa função estiver off, o Bluetooth do teclado não vai funcionar. Como eu já deixei o meu ativo, está on. Vamos sair. Agora tem essa função parear Dá enter novamente pairing start Dando enter para confirmar, o teclado vai procurar o seu dispositivo. Avançando, você pode cancelar a conexão e retornamos ao início do menu. E é isso. Outra parte. Depois que já está conectado e ativo o Bluetooth no teclado, a gente vai vir aqui no ícone de Bluetooth do celular, ativar e procurar. Como o meu já está conectado, só clicar e segurar pronto dar um concluído e o teclado já vai reconhecer o seu dispositivo e o interessante é que Vamos precisa voltar. fazer isso só uma vez deixando ativo você pode ligar desligar o teclado e quando for usar novamente já vai estar tudo pareado reconhecido e pronto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 gravar a tela ao mesmo tempo, para ver se dá certo. Eu vou selecionar um pad contínuo aqui. dar mais liberdade para usar os ritmos, outros recursos do teclado, a entrada de auxiliar e trocar os timbres, aumentar e diminuir o volume direto pelo celular, sem precisar mexer no teclado durante a performance, e aí o que que você achou desse recurso? escreve aí para mim nos comentários se você gostou do vídeo se inscreve no canal ativa as notificações deixa seu like comenta e compartilha Valeu até o próximo vídeo